Fala galera, esse aqui é o Spark veio para manutenção preventiva dentro da drone garagem, mas ele tinha um problema. Quando o equipamento voava, ele quicava no chão, ficava quicando, tá? Então aí a gente descobriu esse problema e agora vai passar para manutenção preventiva e vou colocar na mão do Lucas, que é o nosso técnico aqui da drone garagem e ele vai deixar esse drone 100%.